Fala seus feios, Mackie Gamer aqui E no vídeo de hoje Cara, eu confesso que eu... Eu não sou fã, mano, mas... Sabe? Alguém me convidou pra jogar? Alguém me obrigou a jogar, na verdade Eu jogar mesmo, tá? Né? Né? Fala tu, Arthur eu me mesmo, jogar. Ah, então Como sou aí, né? no Minecraft. Minecraft Entra no Titã Skin Liberada 1, Wesley um... Titã Skin Liberada... Para todos? Não, não, não, só pra você não, não. Nossa, o ping tá o um tom, mané. Entrando. Entrando. Sensibilidade, velho. Se um dia eu criar um jogo, eu vou botar entrando. Não vou botar entrando. É, que doideira. Tô caindo no chão. Ai, meu Deus do céu. Que isso, velho? Caraca. Olha onde que eu nasci, mano. Ué. Velho, eu nasci dentro de um cara aqui, velho. Ué. Deixa eu rodar a vinheta aqui e a gente volta com o vídeo. Caraca. Não tô conseguindo nem dar login Cara, aqui eu boto o gráfico com Rápido, realizando. mas não, não carrega Logo. O teu aí tá carregando, o gráfico não. normal Rápido Como é que atira? Tem como atirar não? Ah, tem, claro que sim véio. Eu não sei mais jogar isso Como é que corre? Ah, prendi já Aqui, ó. Tem um aviso aqui. Cuidado daqui para fora. O PVP é ativado. E aí, galera? Beleza? Eu Ai, meu de Deus! Cadê tu, véi? PVP está desativado nesse local. Ué? Mas acabou de falar que estava ativado. Cadê tu, véi? Eu... Como é que muda a câmera? Tu lembra, gente? Não. F5, eu acho. F5. Cadê tu, véi? Eu tô... Tô numa parte de aqui Tô vendo, tô Cara, tu deu já, já registrou, o logo já? Eu tô do teu lado Eu sei, mas tu já registrou o logo? Já Tá escrito uma aqui oh, gente. Tá... Cara, ó, cheio de cara aqui fora, ó que O tá, ativado, tá tá? Desativado. Tá desativado? Aqui dentro Vai morrer, cara <risos> Pô, Vamos caçar algum lugar, velho. Pera aí, a câmera é loucona, mano. Opções... Pera aí, deixa eu botar no outro aqui porque Pera, deixa eu botar no outro aqui Pera, deixa eu botar no outro aqui Pera, deixa eu botar no outro aqui Parou de gravar, lol Lol Lol Galera, comecei a jogar Ué, apareceu aqui, mané Mas é para aparecer ah, mesmo, né, ô cheiradão Caralho, comecei Para, que tipo, aqui tá com PVP off Isso... Ai, ah, é PVP desativado o ah, PVP só é ativado de dia, velho. Deixa eu ver, deixa eu te dar uma porrada pra eu ver. Tá desativado ainda. Vamos esperar Tô ficar de sim. noite, aí a gente vê. Vem, vão. vão com coisa bacana. Pô, outra vez que eu joguei o PVP saiu ativado de noite, mas tava de noite e não tava ativado o PVP. Vem, vão correndo, vão correndo. Tô conseguindo correr. Vai ele caindo na cara, na, na armadilha dos outros aí, vai ô xiradão Pô, vamos cair na armadilha dos outros Vambora <risos> Véi, tá em terceira pessoa aqui, pera aí Meu Deus, pra onde a gente tá indo, véi, tá tudo escuro Nossa, véi, tô vendo nada, deixa eu ligar o gap Eu vou subir por aqui, eu quero subir por aqui, eu vou subir por aqui Nossa, eu tá... Nossa, tô meio dessa fenda Que fenda, véi Ah tá, pode pá Cara, a gente tinha que achar é pedra de, de árvore ali, as árvores que tem é pra ali, ó, velho. Porque aqui a gente vai, vai se ferrar, velho. Porque não tem árvore, não tem nada aqui no meio. Nossa, quase que eu caí no buraco, velho. Puta merda, olha o tamanho desse buraco aqui, velho. Toma fenda. Aqui, Juninho, vamos lá embaixo, vamos lá embaixo. Olha aqui, Juninho. Ah, alegre. Vamos segundo, um segundo, desceu, um desceu, um desceu. Como? Aqui! Okay. eu ver se pegar ali. <risos> Bora, não <roda> é desse. Vem, <risos> vem, Juninho! cadê tu? Vem aqui, vem aqui, Aqui, Juninho. Ai meu deus, vou cair, puta merda, mais um passo, eu acho que eu caio vou quebrar Qual botão que agora. coisa, que coisa pra não Quero cair Quero ver véio. como é que a gente vai subir depois Relaxa é. Qual botão vem, vem. que coisa pra não cair? Não cair o que, véi? Pra não descer É o shift, o shift anda Como assim não descer, véi? Tem um botão que aperta pra não cair É o shift What? E agora, pra onde que não é jogo joga Tu vai é cair, hein, doente? <risos> Vem que tu tá fora do, da terra, velho. Então, segura o uh, shift. O shift impede Aqui, otário, onde eu tô, otário? Nooo, você perde metade da vida. Aqui, Juninho. O shift não deixa tu cair, como assim? Ai, véi? meu Deus! Não, Ué, eu não perdi mesmo! What? É, aqui na minha tela tem que eu estar em cima, ah, velho. Ah, meu Deus, morri, mané. Como me matar também véio. Ah, uh, velho Oi <risos> <risos> Não, não peixe mesmo. vida Tá mais lagado que não sei o que Não perde vida Vem, vem, vem, ah, vem, vem. Desisto. Cara